Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Ar de Outra Vez Do cantor Thales Roberto, beleza? Olha, não é que a música é difícil Eu não acho ela difícil, tá? Mas vai ter algumas coisas aqui que vão dar Um pouquinho de trabalho aí para os mais iniciantes, ok? Então já deixo o aviso aí que esse tutorial Não é para iniciante, ok? Então não fique, oh, onde tá o dedilhado, né? esse estilo de música com piano elétrico assim normalmente não se usa dedilhado tá bom? É... antes da gente ir para o tutorial deixe seu like aí se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e se você quiser ser o meu aluno vip e ter contato diretamente comigo entra aí na descrição que tem o link do curso de teclado online ok vamos pro tutorial então estou usando aqui um piano elétrico aqui né trêmulo aqui, para dar um clima, né? E aí a gente vai começar com isso aqui, então, tá? Bom, vou passar aqui umas três formas diferentes, ou quatro formas diferentes de tocar essa introdução, tá? E a música. E aí vamos ver aí o que mais se adequa à sua condição no teclado, ok? Introdução e primeira parte da música, apenas dois acordes, tá? Que seria o Fá sustenido menor com o sétimo, tá? E o Dó sustenido menor com o sétimo, ok? Deu é a diferença, né? Porque eu facilitei, tá? Então, a forma mais simples de tocar essa música seria usar, a princípio, esses dois acordes, tá? Eu não quero mais viver, longe da tua presença, meu senhor, hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. De quando eu tá bom então assim essa seria a forma mais fácil tá porém é... não é isso que a gente vai usar né então aqui eu vou passar umas ideias para vocês aqui tá a primeira seria usar assim ó introdução e parte 1 da música tá teclado base essa aqui seria o mais perto do correto tá <SILENCIO> Rola um. Tá bom? Então eu vou passar pra vocês essa aqui, tá? Primeiro. Depois eu vou mostrar a introdução do teclado. Ó. Fá sustenido menor com sétima e nona. Tá? Então... Aí vai ter aquela introdução de guitarra, né? Beleza? Tá vendo aí o acorde? Você pode fazer assim, assim, né? Tá vendo? Vamos de novo. Fá sustenido, menor, com um sétima e nona. E aí você pode fazer esse caga, tá? Então, ó, um, e, dois, e, três, e quatro, e, um, tá, tá Beleza? Tá, tá, tá Um, dois, e três Tcharam tá, tá, tá. Um, e dois, e três Tá Aí vai ter um sub-cinco aqui, ó um, um acorde de passagem, né? Como diz o meu amigo Lucas Canieri Um passing chords, né? O <risos> Lucas é zica, bicho, nesse negócio aqui Que é do New Soul, né? Beleza? Tá, então, ó Aqui é um, dó, é um ré, ré menor, né? Com sétima e E cai aqui no Dó, dó sustenido menor. Sétima e nona, tá? Tá vendo? Caga, esse caga, Não é de cagar não, tá, gente? É a linguagem de músico pra pegar a figura rítmica, viu? Vai ficar falando aí de cagar aí. O pessoal não vai entender. Vamos lá. Ó. Um, dois, três. E, E, 4, 1, 3, 2, E, 3, um, E, 4, 1, 2, Tá, então, ó, Fá sustenido menor, sétima e nona, beleza? Ré menor que sétima e nona, Dó sustenido menor que sétima e nona, ok? Isso aqui, e alguém tá me chamando no WhatsApp, deixa eu achar aqui para poder mudar esse manto? Onde tá, senhor? Então, continuando, né? É... Passei aqui a base, tá? Mais básica, para você fazer base no teclado. William, não tem guitarrista na igreja, eu vou ter que me virar para tocar essa música. Então, eu vou passar aqui duas opções aqui de introdução para vocês, tá? Dentro disso que eu mostrei para vocês, você pode fazer a introdução aqui, ó. fazer até a frase do baixo, ó. E aí, na versão ao vivo, ele vai fazer. Legal, né? Bom, aí o tecladista acaba fazendo tudo sozinho, né? E os outros músicos vão ficar bravos. Vamos pegar isso aqui, então? Ó, tá vendo que eu tô fazendo tríade com a esquerda, tá, gente? Olha o mimimi aí nos comentários, hein? Eu não vou responder mimizento, hein? Ó, tô fazendo tríade aqui, ó, tá? Então você vai fazer a tríade de Fá sustenido, tá? A tríade de Ré menor, tá vendo? A tríade de Dó sustenido, tá? E vai deixar as tensões pra direita, ó. Ó, presta atenção, ó, devagar, ó. Só pegar a melodia, tá? Ó. Aí você pode fazer o break pab. Então, ó, bem devagarzinho, ó. Break. De novo. Cai no dó sustenido. Frase do contrabaixo agora. Isso aqui, ó, é a pojatura que o pessoal tanto fala, né? Que acho que é uma técnica do outro planeta. Essa escorregada, tá? Ó. Então, uma apogiatura aqui, ó, de Fá sustenido para Sol sustenido, ó. ó. A frase do baixo, ó. Sustenido, escorrega do Fá Sustenido para Sol Sustenido, Fá Sustenido, Mi, ok? Então o conjunto vai ficar devagar agora. Ok, frase do baixo, se não tiver baixista... duas vezes, né, uhum. frase de novo, beleza, aí na versão ao vivo ele faz outra coisa lá o guitarrista, ele faz Tá igual aqui, né? Tá, vamos pegar isso, ó A primeira parte igual, até o break Agora a segunda, ó Si bemol, Lá, sustenido Mi, tá? Se quiser fazer a frase do baixo. Beleza? Vou fazer as duas agora aqui. Na primeira eu vou fazer a versão do CD e na segunda eu vou fazer a versão ao vivo. Vamos lá. Ok, agora a versão ao vivo. Ok, é, eu também tocava assim antes, mas assim fica muito difícil. Ó. Eu não vou passar isso aqui não, porque <risos> ficou muito complicado, tá? Mas tá aí, ó. Quem tiver mão grande aí. E aí eu caía aqui, tá bom, gente? Bom, introdução essa aí, tá? E aí ele começa a cantar. Eu não quero mais viver. Tá, Vamos pegar essa rítmica, ó. Por, por que que é importante essas cantorias doidas que eu faço? Tatá, cagar, tudo mais. Pra você poder decorar as figuras rítmicas, entendeu? Nessas situações, ó. Cagar, cagar, tá vendo? Então, ó Eu não quero mais viver tá da... Longe da tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar tá, tá. Voltar ao início de tudo, se quiser fazer De quando eu era feliz Sentia a tua presença caminhar Passei no começo, hein? Tararara, ali no seu jardim me encontrava todo dia Mas me perdi, senhor, no caminho a dois acordes suaves Esqueci a letra Esqueci a letra Ó, aqui, você é, pode fazer aqui o baixo em si, tá? Então aí você pode completar aqui, ó. Tá, Senhor, para os teus rios, volta, Senhor, para os teus rios. Tá vendo? Tá, ficou um Dó sustenido com. <risos> com sétima e nona. <risos> com baixo em si, né? Tá, eu acho que era melhor fazer aqui, né? Não, ficou bom não. Ficou aqui mesmo. <risos> Assim, pronto Se tiver mão, você faz assim, tá? Se não, você faz assim, tá? Aí vai para outra parte Que é o mi mole, a lava lá Que é Você pode fazer lá com sétima maior Tá? E nona Ok? Ou você pode fazer lá com sétima maior Tá? Só sustenido menor com sétima Aí aqui vai ser um Fá sustenido com sétima, nona, décima, primeira. Beleza? Sol sustenido menor com sétima. Aí volta pro Lá com sétima e nona. Sol sustenido menor com sétima, até pro extensão de não devia. Aí aqui você vai cair de novo. Eu não vou fazer aqui no grave, porque senão vai embolar. Você vai cair de novo no... Fá sustenido, menor com sétima, nona e décima primeira tá? Daqui a pouco eu passo isso aqui tudo falando os tempos Aí volta, mi, lava, lá Sétima maior é, Sol sustenido, menor com sétima Fá sustenido, menor com sétima, nona e décima primeira tá, tá, tá, tá, tá. Fá, Sol sustenido, menor com sétima E arde Lá com um, Sétima maior Sol sustenido menor com sétima, outra vez E aí vai parar no Dó sustenido com sétima, nona e décima primeira Dó sustenido menor, né? tá Com sétima, nona e décima primeira Agora daqui a pouco a gente vai para os braços abertos lá Vamos dar uma olhada aqui nesses tempos, tá? Introdução e parte A então A gente vai ficar em dois acordes Tá? Então ó, vamos contar Um 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 1, tá? Então, você vai pegar esses tempos, ok? E aí, é, vai ser a introdução, a parte cantada, então, tá? Ó, Fá, sustenido menor com sétima e nona. Tá? O passing chord aqui, que é o Ré menor com sétima e nona, cai no Dó sustenido menor com sétima e nona. Ok? Agora vai vir a outra parte, tá bom? Lá com sétima maior. Ok. Sol sustenido menor com sétima. Fá sustenido menor com sétima, nona e décima primeira. Aí vai ter um contra aqui na hora de voltar, que vai ser o sol sustenido menor com sétima de novo, tá? Lá com sétima maior, sol sustenido menor com sétima, vai parar aqui no fá sustenido, fá sustenido menor com sétima nona e décima primeira. Aí repete, sol sustenido para voltar, mi molha de novo, lá com sétima, é difícil, hein? É... Sol menor, Sol sustenido menor com sétima, até eu estou me embananando. Fá sustenido menor com sétima, nona e décima primeira. Sol sustenido menor para voltar. Lá com sétima maior. Sol sustenido menor com sétima e para no... É, dó sustenido menor com sétima décima primeira, tá? O que você vai fazer agora? No bra no, de braços abertos, eu acho que eu não vou nem conseguir cantar essa parte. Você vai fazer dois acordes apenas, tá? O Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. E o Dó sustenido menor com sétima e décima primeira, ok? Vai fazer De braços abertos. vendo que é ruim para cantar isso em cima disso aqui ó vamos pegar isso aqui ó fazer devagar tá gente que explicar isso aqui é difícil hein Você pode fazer assim, né? Se você quiser fazer o ritmo, tá? Tu ta tu ta tu ta, tu ta tu ta tu ta, tu por isso que eu falei no começo de cantar as rítmicas, tá? Se você fizer isso, você vai conseguir dominar. Sempre então esse ta, tu ta tu ta tu, tu vai ser. Mão esquerda, acho que eu já falei isso em outros tutoriais, né? E o tá, mão direita, tá? Então, tá. Ou tá também pode ser tudo junto, né? Tá. Tu tá, tu tá, tu tá. Tu tá, tu tá, tu tá. tá. Vamos fazer devagar, ó. Tá. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá. Tu tá, tu tá, tu tá. Tu tá, tu tá, tu tá. Vamos fazer mais devagar pa um do zero, pa, tu ta tu ta, tu ta, tu ta tu ta, tu ta ta, tu ta tu ta, tu ta, tu ta tu ta, tu ta ta, tu ta tu ta, tu ta, beleza, você vem nessa ideia se você não quiser fazer ritmo, você pode só cair no acorde de braços abertos, quero te receber. Aí vem Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. E aí você pode vir com uns um passing cordes aí do Lucas Canieri pra cair no dó sustenido menor. Né? Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia Eu te amo Tá vendo? É, então assim, tá tranquilo, tá? Você pode vir aqui E se eu fosse facilitar mais a música meu WhatsApp não para Pior que o celular tá longe é, A gente poderia fazer o quê? Fácil o menor o sétima Só que já não fica igual o som, tá vendo? Tá vendo? Olha a diferença, ó. daqui, ó, eu não quero mais viver longe da tua presença, meu senhor. Olha que bonito, agora a diferença se eu facilitar. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu senhor. Ó, não, não tá rolando, tá vendo? Tá? Então assim, eu vou deixar assim mesmo, difícil mesmo, tá? É bom que aí vocês se esforçam aí pra pegar, ok? É, vou aqui só fazer aqui uma revisão dos acordes, tá? Porque na cifra eu coloquei tudo simples, tá? Porque essa ideia de décima primeira, essas coisas, é, a gente subentende que é o acorde, a gente não costuma ficar escrevendo um monte de tensão na cifra, entendeu? Pelo grau, a gente já mais ou menos sabe o que vai usar, tá? Essa coisa de músico, né? É, então, assim, eu vou fazer uma revisãozinha aqui, ó. Fá sustenido menor, tá? Que a gente usou é aqui. Ó minha mão aí, ó, como é que tá, ó Vou fazer uns pés de galinha aí pra vocês poderem ver, ó Tá vendo? Beleza? E o, o Dó sustenido é aqui, ó Tá? Não vai tocar com os dedos que eu tô fazendo não, viu? Tô fazendo pra vocês enxergar as notas, tá? De novo, ó Vou pôr os dedos certo agora, ó Beleza? E o outro é aqui, tá? O Lá com sétima maior é aqui O Dó sustenido menor com sétima é aqui o Fá sustenido menor com sétima, nona e décima primeira é aqui, tá? É, acho que e tem um outro acorde que eu não coloquei que era o Dó sustenido menor com décima primeira e nona, nona e décima, sétima, nona e décima primeira. Tanta atenção que, tá? Eu acho que é isso aí, gente, tá? É, música é um pouco complicada, dependendo do nível que você está. Mas se você estudar, nada é impossível. Faltou Ré menor com 7 menor Aqui, tá? Que é o do passing chord lá, né? É que me falaram que era sub-5, mas aqui não é sub-5, não. <risos> tá bom? É isso aí, pessoal. Desculpa a complicação aí do tutorial, porque essa música aqui não é fácil mesmo. Tá bom? Mas se você estudar e diminuir a velocidade do vídeo aí, você consegue chegar lá. Tá bom? E se você quiser se aprofundar para não ter tanta dificuldade nisso, na descrição do vídeo tem o link do meu curso aí, tá bom? E aí entra lá e vem estudar comigo para ter suporte comigo. Talvez eu possa te ajudar com mais ideias aqui para resolver um pouco essas dificuldades. o próximo tutorial. Fiquem com Deus aí e um abraço a todos.